Quanta alegria e felicidade Vamos à casa do Senhor Quanta alegria e felicidade Vamos à casa do Senhor Que alegria quando vi que disseram Vamos à casa do Senhor e agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Quanta alegria e felicidade Vamos à casa do Senhor Para lá só vem as tribos de Israel as tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Quanta alegria e felicidade Vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor.